Você vai conseguir ganhar na faixa o Mechabo e o Robô Mike as duas skins do Brawl Stars de graça na sua conta, hoje aqui no canal Bruno Clash e aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Já estou aqui dentro do Brawl Stars, porque é o seguinte. Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão conseguir ganhar as duas novas skins do Brawl Stars: O Macabo e também o Robô Mike, mano. Muito top na faixa, de graça pra vocês. Sim, bom, eu vou mostrar pra vocês primeiro aí que eu, eu tô entrando aqui na minha conta do Brawl Stars e eu recebi um, um, um mimo da Supercell. Sim, vamos resgatar então agora o Bo robô. É o Mecabô, né? O Bo Robô. Resgatando aí a skin do... O robô do bo... O bo-robô, mano, que zica. Bo-robô tá muito linda. E também agora o Dinamáquina. Em português, Dinamáquina, né? Olha aí, o Dinamáquina tá bonito, mano. Dirigido... Ele tá sendo dirigido por por um... Um, um, um pintinho, mano. Acho que é isso. Não sei qual que é a ideia, mas parece. Dinamáquina e bo robô. Vamos ver então como ficaram eles aí, ó. Vamos colocar o dinamáquina aqui pra gente ver. Selecionei aqui. Olha esse dinamáquina, mano. Olha que lindão, mano. Maravilhoso. Cara, olha que top que foi, mano. Eu quero ver o super dele. Acho que ele solta lá de dentro. Cara, que zica demais. Bom, vamos ver então agora também. O bo, o bo robô. Laranjão, mano, cadê o, cadê o bo? Cadê o? Ah, tá aqui, tá aqui o bo. O bo tá com mais é o que tá com mais pontuações. Nossa! Bo robô laranjão lindo demais. Olha como ele tá bonitão, mano. Meu amigo, olha ali que ele sa... que solta de trás as costas dele. Maravilhoso. E olha ali, ó, o braço, ah, moleque, zica demais. Bo robô e também o na máquina, né, mano? Meu amigo, que da hora. Bom, você vai poder ganhar eles de graça hoje. Sim, hoje, a partir das 10 horas, lá no Facebook, vai rolar uma live onde eu vou distribuir as skins novas, as novas skins, o bo robô e o Dinamáquina, pra vocês que estiverem assistindo lá no Facebook de graça, na faixa, vocês vão estar tá lá no chat e vão participar. E aí eu vou distribuir o... vou dar o Bo Robô. e o Dinamáquina pra galera, beleza? Muito fácil, é só ir lá na live, é só assistir a live, mano, 10 horas da noite lá no canal do Facebook do canal Bruno Clash, tá aqui embaixo o link na descrição, o link do Facebook tá aqui embaixo na descrição, quem não sabe eu faço lives lá todos os dias E hoje a Supercell, Clash, o Brawl Stars me chamou pra dar is, as skins, as novas skins robôs do Brawl Stars, mano, Dinamáquina e o Bo Robô Então se você quer ganhar, não vacila, vai pra lá Bom... 10 horas da noite, não vacila. Ah, eu vou colocar aqui embaixo também no link, o link com a agenda, são 24 horas de streamers entregando skins aí pra galera. De brasileiros, são 4 brasileiros que vão fazer, eu, Gustavo, o Iago, Iago e o BR Pro Master vamos fazer, eu vou fazer às 10 horas da noite de hoje lá no Facebook, não perca. Bom, vamos fazer o seguinte né, estamos aí com quase 11 mil troféus mano, vamos testar aqui o nosso... Bo robô e o nosso máquina lá no no combate, já aproveitando que eu preciso pegar mesmo a estrela. Vamos lá então, Bo robô, primeiro vamos testar ele, vamos ver o que vai dar, hein, meu amigo, será que vai dar bom? É isso, vamos lá então, combateira, vamos ver o que vai dar ali, porque agora chegou o momento, hein? Vamos lá. Opa, Ele tá com a nova a nova o novo super do do do Spike, né? Tá dando aquela quebradinha de lado na no poder dele. Vamos ficar aqui de olho. Ai. Ai, meu Deus. Tá ligeiro. Tem muita coisa aqui na Meiuca. Vamos ficar ligado, deixa eu dar aquela recuperada na vida aqui. Vamos pra cima de novo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa. É bom que a gente tem a visão, né? Dá para ter aquela visão básica. Opa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Boa Vamos lá, vamos lá, vamos lá Uh, meu Deus Agora foi no auto fire Pensei que ia virar ali direto Já foi, mais um dano ali, boa Beleza, beleza, mais um dano aí eu já consigo Soltar minha Meu super poder, mano, meu Deus Quero ver como que é esse super aí, mano, dele Tem gente aqui, ó Tem gente aqui, ó uh! meu Deus Olha lá, vai morrer, vai morrer Vou até passar por aqui, ó Porque senão pode dar ruim pra mim Agora deu bom, agora deu bom, hein Agora eu posso aqui ó, tranquilamente bater nele, tranquilamente até, chegar. eu só não posso bater em frente com outro cara né, mas se não bater em frente com outro cara eu tô GG ali, ai ai ai, nossa mano, deixa eu até ver, ih ele acabou morrendo, na troca os dois acabaram morrendo, não entendi nada mano o que aconteceu, só sei que eu acabei ficando em primeiro mano, bom agora vamos testar a outra skin, a skin do Dina Máquina. Vamos lá então, testar agora o dinamáquina, mano. Eu quero ver como ele tá Falam que ele tá o bichão. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Meu amigo. Olha o tamanho. Eu quero ver ele sem. Ah, mano, nossa, tá bonito pra caramba, mano. Que isso, mano? Que lindo que ele tá, mano. Que lindo que ele tá, mano. Que isso? Ó. E que que ele solta ali é a mão? É a mão, é a mão. Ele fica sem mão quando ele solta, mano. Meu Deus, mano Que lindo, mano Uma das melhores skins que eu já vi, mano Meu Deus do céu Vamos lá, vamos bater ali, ó já, já batemos ali O robô agora vai em cima da... Opa Opa Ai, quase peguei, hein Quase peguei, hein Vamos lá, será que ele vai voltar? Se ele voltar, será GG ali Porque aí eu derrubava ele facilmente Vamos ver, vamos ver o que tá aparecendo ali Nossa Deixa eu ver, vamos, vamos ganhando terreno. Ganhou terreno, deixa eu ver o que tem ali. Ali pode ter coisa. Não. Aí, boa. Pegamos aqui as três dele, hein. Pegamos as três dele. Isso é muito bom. Ai, mano. Pensei que ia dar, pensei que ia dar, mano. Meu Deus do céu. Pensei que ia dar, mano. Vamos lá, vamos afast afastando aqui. Tentar recuperar agora pra poder jogar. Ai, nossa. Bora, bora. Agora a gente consegue até pegar ele ali, hein. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Vamos lá, vamos lá. Ah, escapei, escapei. Só tem nós dois, só tem nós dois. Agora ferrou, porque agora ele vai me bater. Meu amigo, nossa. Ai, ah, pulei e fiquei em segundo, mano. Meu Deus do céu, mas ganhei mais oito, tá bom, tá ok Bom, testei as duas skins novas Robô, ma oh, robô, robô, robô E o Dinamáquina, mano, tá animal. Olha, o Dinamáquina tá lindão, mano Tá lindo de verdade Bom, se você quer ganha ganhar um deles também Fica ligado, já avisei pra vocês, o link tá aqui na descrição O link do meu canal no Facebook Live às 10 horas, onde eu vou dar robô o robô, é, o bo robô e o dinamáquina Eu sempre confundo, bo robô, robô, bo E também o dinamáquina Se liga só, não perde essa chance É a sua hora de ganhar também Essa nova skin linda demais do Brawl Stars É isso, galera, muito obrigado a todos que acompanharam aqui Muito obrigado a todos que se inscreveram, deram o seu like Tamo junto, galera, não perca isso, mano Um abraço, falou, até mais Fui!